O Claudinho foi com, com aquele Gaguinho que tem que pra baixo aqui, no, no banco, né, para ele abrir uma, uma conta, né? Nossa, que, compadre. Porque o Gaguinho uma dificuldade, né? Você sabe, né? E aí chegou lá, a moça falou assim, boa tarde, moça. Que deseja? Aí o Claudinho falou assim, nós vim abrir a conta pro Gado. <risos> aí a moça falou assim, qual é o seu nome, moça? Ele falou assim, Jô, Jô, Jô, Jô, Aí a moça, Josias, João, Jô, jo, Josué. Jô, jo, jo, aí ele falou assim, José, aí ele falou, Jo, jo Josias, inferno Ai, <risos> Dona Creite falou que vai parar com esse negócio de. Uma mão lava a outra, que isso aí não existe não. Ué, compadre, por quê? Porque toda vez que chega na vez dela, a água acabou. <risos> Ai, caralho! Estou na crede reclamando com... reclamando da, da vida, né? Compadre, Fala... vai começar a fazer fofoca de novo, Não, não gosto de fofoca não, gosto de estar atualizado das coisas. Né? <risos> tô na crede falando pro o Sol que geração estranha essa, essa nossa agora né? Por quê, a maioria das pessoas coloca as crianças na creche, os velhos no asilo, <risos> e vai passear na praça com os cachorros. <risos> Dona Creide falando ontem tipo, para as vizinhas de baixo aqui, né? Vizinhas, abra o um oi. Esse negócio de homem, esse homem não presta. Ixi, o homem é igual Covid. Igual a Covid. Compa. Cinco casos confirmados <risos> e mais duas amigas suspeitas. Dona Crede falando ontem para as vizinhas de baixo aqui, né? Vizinhas, abre o um oi. Esse negócio de homem, esse homem não presta. Vixe, homem é igual Covid. Igual Covid, compreendo. Cinco casos confirmados <risos> e mais duas <risos> amigas suspeitas. Ai, ai. Eu coloquei dez anos na moto lá. Falei, valeu, frentista. Ele falou, até tá daqui a pouco. é <risos> <risos> E eu comecei a trabalhar pra poder sair E agora não posso sair porque comecei a trabalhar Credo uhum. É o cachorro louco Eita